Olá Mariana, obrigado por, por acederes a esta entrevista. Os mercados de criptomoedas apresentam uma volatilidade que envergonha muitos mercados bolsistas. Como é que isto explica e quem é que ganha com isto? Bom, eu estava a ler, por acaso, agora recentemente, um artigo sobre um, enfim, uma pessoa, um homem, que, que, que foi procurar investir em criptomoedas porque toda a gente à sua volta estava a ganhar muito tempo e ele conta a sua saga porque, ao domingo à noite, tinha perdido 600 dólares, à segunda de manhã tinha ganho 500, no final do dia ficou com os mesmos e este ciclo repetia-se, sendo que nós sabemos que a tendência é de valorização. Uh, é necessário compreendermos que as criptomoedas não têm nenhum ativo subjacente e, portanto, dependem única e exclusivamente uh, na confiança e, no fundo, acaba por ser um, um esquema em pirâmide o valor só continua a subir e, as, e a valorização que temos assistido só existe se novas pessoas continuarem a entrar no mercado das criptomoedas e a comprar criptomoedas. Basta uma pequena notícia, uma mudança de ares no mercado, um rumor partilhado numa rede social uh, ou num fórum para uh, tudo isso vir por água abaixo e, portanto, as perdas são imensas, tendo em conta o tipo de negócios que estão a ser feitos. Quem é que ganha? Bom, ganham uh, as pessoas que estão neste mercado para especular, normalmente são, pode haver pequenos investidores com a sensação de que podem ganhar muito dinheiro, podem ganhar muito dinheiro ou podem perder, ganha certamente quem domina uh, o mercado das criptomoedas, quem as inventa, uh, quem entrou no negócio da, da mineração mais cedo, um, o, o inventor da Bitcoin, hoje é um dos 25 homens mais ricos do mundo, sem que ninguém sabe muito bem quem é, mas a verdade é um mercado muito concentrado, que tem muito poucas pessoas que controlam uma grande parte do mercado e essas certamente ganham muito com isto. 1% dos 1%, portanto. 1% dos 1%. Um, do, uma das, um dos serviços mais populares nos mercados de criptomoedas ganhou o nome de serviços financeiros descentralizados. Um, pela leve investigação que pude fazer, encontram-se coisas extraordinárias, sem qualquer verificação de capacidade financeira das pessoas, através do telemóvel, podem fazer trading de futuros alavancados a 100% do capital investido, ou taxas de capitalização podem ir até, eu encontrei um exemplo de até 30 mil por cento da criptomoeda encerrada nessa capitalização. Isto é uh, real, é sustentável? Uh, é... Devia ser legal, devia ser legal simplesmente é. proibido. Legal é porque não há mercado, não há, não, há, não há regras para isto, embora cada vez mais países estejam a tentar controlar o mercado das criptomoedas. Há duas realidades aqui. Uma realidade é a realidade das, das plataformas online que estão a massificar o, os investimentos em bolsa. Há quem lhe chame de democratizar o investimento em bolsa, na verdade, não é isso que se trata. Trata-se de plataformas como, por exemplo, a Robinhood que permitem que, através do telemóvel, as pessoas possam investir uh, na bolsa e, uh, e transforma-se esse investimento quase num jogo. Chama-se isto também a gamificação do investimento. Portanto, cada vez mais pessoas são atraídas para o mundo bolsista porque o veem como um jogo e porque estas plataformas fazem tudo para facilitar o acesso à bolsa. É óbvio. Que ao permitir, estas plataformas são ligadas a em empresas de corretagem, não são elas próprias corretoras, e portanto permitem investimento alavancado. O que quer dizer que uh, tu entras com 100 euros, mas na realidade podes estar a comprar 500 euros de um ativo, de um, uma ação ou de uma criptomoeda. E depois o que acontece é que a partir do momento em que se ganha, se valoriza um pouco, tens ganhos astronómicos, porque tens ganhos na proporção do que investiste. E tu investiste com dívida e não do teu investimento original, mas se perderes, tens, tens perdas enormes na proporção daquilo que investiste. E é este risco uh, que esteve na origem de todas as crises financeiras uh, e que o Minsky, que é um economista americano, fala muito nisto, que é, uh, enquanto os preços estão a subir, enquanto tudo parece estável, as pessoas vão largando a sua, a sua sua o seu medo e a sua e a sua, enfim, os seus mecanismos de segurança e vão investindo cada vez mais. E há um dia em que alguma coisa acontece, o preço vem por aí abaixo e toda a gente que tinha investimentos alavancados vai perder o seu dinheiro com enormes perdas. Eu não conheço, a história não conhece, um, um ativo, um mercado que tenha valorizado eternamente. Isso não existe, isso não existe. Ainda mais um ativo como as criptomoedas, que, como eu disse há pouco, está alavancado em nada. É um, um hype Uh, aliás, algumas criptomoedas, talvez possamos falar ainda sobre isso, estão feitas para simular escassez, ou seja, são, estão feitas para uh, haver um número limitado de criptomoedas, para haver cada vez mais pessoas em, a procurá-las para o seu preço subir eternamente, um bocadinho como o um ouro, são feitas para imitar o ouro. O bitcoin. Uh, bitcoin é o exemplo mais conhecido. Mas há outras criptomoedas e outros ativos cripto que uh, podem ser livremente produzidos e, portanto, estão a inundar o mercado com estes ativos que têm interesse enquanto as pessoas os procurarem, uh, mas isso é muito volátil, como, como, como todos os instrumentos financeiros são. Mas, ao menos, este, esta disponibilidade a pessoas com apenas um telemóvel, sem literacia financeira nenhuma, isso não devia ser pelo menos proibido pelos bancos centrais? É possível proibir? Devia ser muito restri muito restringido, ou seja, deveria haver regras para limitar o acesso. É claro que as pessoas podem fazer os investimentos que entenderem. Essas são as, são as regras da economia em que vivemos. Mas fomos sentindo de necessidade, e em Portugal isso provou-se com acesso, a por exemplo, aos produtos do BES, de garantir que investidores não qualificados não conseguem aceder a certo tipo de investimento. E o que se está a fazer neste momento os, os primeiros, um do, um, não o principal, mas um dos públicos-alvo das criptomoedas são crianças. São crianças de 15 anos, de 14 anos, Ganas. que são gamers, mas que conseguem aceder a estas plataformas e vão investir a semanada ou vão investir porque hum. acham que isto é tudo um mundo de jogo e de e dinheiro fácil. Então, isto causa uma destrução dos valores, causa uma destrução do risco e ainda não houve nenhuma grande crise com criptomoedas. No um dia em que houver, essa memória ficará e vão-se perguntar porquê é que permitiram este tipo de investimentos. E, por isso, uh, as criptomoedas, assim como todas, este tipo de investimentos e de plataformas facilitam muito o acesso ao investimento, facilitam muito o acesso a mecanismos de alavancagem. Aliás, a Robinhood já foi processada por isto mesmo e já teve dificuldades por isto mesmo, e diz a Robinhood e outras plataformas, uh, mas as criptomoedas, neste sentido, fazem parte de um, um movimento uh, mais alargado, também porque são tão fáceis de, de, de fugir às regras, as criptomoedas são muito utilizadas para crime económico. Uh, simultaneamente, alguns países começaram a adotar diferentes criptomoedas para, como meia alternativa ao próprio dólar, uh, isto é uma alternativa sustentável para economias do dolarizadas? Vamos ver, esta, esta, esta discussão é complexa e tem vários pontos. Primeira questão, a Bitcoin é muitas vezes apresentada como uma alternativa ao dólar e quem defende a Bitcoin nos Estados Unidos defende do ponto de vista uh, narcoliberal e, portanto, nós não queremos nada com o Estado, não queremos nada com os bancos centrais, queremos criar uma moeda privada. Já existiram moedas privadas, nomeadamente nos Estados Unidos, e os resultados foram crises bancárias sucessivas. As moedas precisam de uma autoridade que lhes dê Uh, confiança, precisamente porque a moeda não é nada, a moeda é um símbolo uh, social e nós, a nota de 20 dólares, de 20 euros que nós usamos, não tem nenhum valor, só tem valor porque ambos acreditamos que a podemos usar para pagar um serviço e porque ela é aceito pelo Estado para pagar impostos e, nesse sentido, o Estado dá uma validade legal, uh, política e oficial às moedas e, uh, enquanto assim não foi, as moedas foram sempre instrumentos de estabilização económica. E por isso é que muitas vezes as sociedades se agarraram ao ouro como uma alternativa para tentar trazer estabilidade, porque não havia estados suficientemente fortes para dar essa estabilidade às moedas. Portanto, achar que uma moeda privada, que é criada uh, de forma descentralizada, pode trazer estabilidade a um sistema de pagamentos, é uma ilusão. Uh, é impossível. A moeda precisa, e nós temos hoje bancos centrais, economistas, uh, enfim mainstream, a defender isto mesmo, a moeda precisa de ter a autoridade do Estado, o poder do Estado, sempre assim foi e sempre assim continuará a ser. O que é que a Bitcoin faz para fugir a esta questão de, de ser necessário uma autoridade para transformar as moedas numa coisa estável? Diz que imita o ouro, então o que faz é, há um número limitado de bitcoins, a mineração torna-se cada vez mais difícil. À medida que mais bitcoins vão sendo emitidas, as bitcoins são emitidas cada vez que uma pessoa com um sistema de computadores valida transações, faz uma prova, of work, uma prova de trabalho, uh, e ao validar a transação em bitcoin é remunerado em novas bitcoins. Qual é o problema? Há um número limitado de bitcoins que o sistema permite. E, portanto, o que acontece é que à medida que o tempo vai passando e que estão emitindo mais, mais bitcoins e se vai chegando a esse limite, o próprio sistema da bitcoin torna a mineração muito mais difícil. O que quer dizer que já não é o rapaz de 15 anos ou a rapariga de 15 anos que está a minerar uh, na sua cave, mas são empresas e grandes investidores que têm poderosíssimos sistemas de computadores para poder fazer a mineração e conseguir mais bitcoins, o que, aliás, tem que criar a discussão ambiental. A energia gasta para criar bitcoins neste momento é muito pesada e a concentração do mercado, porque cada vez menos pessoas conseguem ir buscar bitcoins. Uh, ao fazer isto, o que o, o criador da bitcoin quis foi simular o ouro no sentido de que há um estoque limitado. Uhum. Isso não acontece com os euros. Os euros não têm um estoque limitado. Cada vez que se cria um novo crédito, há novos euros a serem criados. E ainda bem que é assim porque o sistema precisa de moeda para funcionar. O que é que acontece com o ouro? O ouro é um estoque limitado, o que quer dizer que, que se a economia expandir e precisar mais de ouro, isso é impossível de acontecer. Era por isso que na altura do padrão ouro havia tantas recessões, porque as economias ficavam agarradas ao ouro e não conseguiam expandir o seu, o seu estoque de moeda e isto tinha graves consequências em termos de desemprego, de austeridade, de, de desigualdade de, de, uhum. de distribuição de rendimentos. E eu sei que este assunto é complexo e por isso não, nem sempre não, é fácil a de falar sobre ele, mas uh, quem defende um padrão ouro é porque sabe que a procura vai sempre aumentar, o preço da moeda vai sempre aumentar, uhum. o preço do ouro vai sempre aumentar e isto beneficia quem? Quem já tem ouro. Uhum. Uh, mas prejudica toda a outra economia porque não há criação de moeda suficiente para criar emprego. É por isso que o John Maynard, Maynard Keynes era tão, uh, enfim, uh, era um opositor acérrimo do padrão ouro porque achava que o padrão ouro criava crises. não a ideia de um sistema anacrónico que criou problemas no passado que é um sistema que beneficia detentores de riqueza em vez de beneficiar a economia, pode ser reproduzido desta vez através de uma criptomoeda, sem o um Estado, de forma descentralizada, quando neste momento já sabemos que quem está a fazer a mineração de criptomoeda são pouca, uma, pouca, poucas centenas de pessoas concentradas na China e na Rússia, não é um sistema democrático. Uh, Parece-me que é uma, uma distopia sem, sem nenhum sentido. E o que respondes às pessoas encontram-se por todas as redes sociais e, perante o perigo de inflação, o investimento em criptomoedas por serem deflacionárias, é um investimento seguro? Bom, é, vamos lá ver. Uh, eu percebo que quem invista em criptomoedas quer um ativo que está sempre a valorizar Ué. e, portanto, teme muito a inflação, mas a vida sempre foi assim, quem, quem tinha riqueza Sempre temeu muito a inflação e por isso sempre foi contra a impressão de moeda para poder pôr a economia a funcionar. O problema é que essa posição é uma posição de total de egoísmo e ganância social, porque para proteger os detentores das criptomoedas e garantir que a sua riqueza está sempre a valorizar, o resto da economia vive em depressão e em austeridade e em deflação. Falando em regressões sociais, o caso de El Salvador, um, a Bitcoin foi literalmente imposta pelo governo de El Salvador apesar de baixíssimos níveis de literacia digital financeira, baixíssimos níveis de acesso a serviços bancários ou internet, seja banda larga, móvel, perifal. Como é que avalias esta ironia de ser um Estado em por um, um sonho libertário à custa da população? Eu conheço mal, por acaso, o caso de El Salvador. Acho que devemos distinguir duas coisas. Há bancos centrais que estão a começar a falar em introduzir criptomoedas. Para já vamos voltar a dar passos atrás. Eu não acho que a Bitcoin seja uma criptomoeda, eu acho que a Bitcoin uhum. é um criptoativo. Okay. É um ativo que é criado do nada, que é inventado do nada e, e tem uma estrutura que está feita para ser um instrumento de especulação financeira, tal como todas as outras criptomoedas. Elas não têm uma utilidade social, tanto quanto eu posso ver, uhum. uh, e, portanto, uma... Celebra-se no mundo das criptomoedas a primeira vez que uma pizza foi comprada com criptomoeda. Qual foi o processo? Houve um tipo nos Estados Unidos que pôs nas redes sociais que queria comprar uma pizza em criptomoeda porque ele tinha criptomoedas, mas as criptomoedas não compram nada. Porque têm que ser trocadas por dinheiro. E então pagou não sei quantas vezes mais a um tipo no Reino Unido que aceitou receber não sei quantas vezes mais em criptomoeda. e, portanto, imagina, pagou-lhe números totalmente fictícios. 300 criptomoedas que valiam em dinheiro real 300 euros para o rapaz que estava no Reino Unido comprar uma pizza online por 10 euros, portanto, encaixou o resto em criptomoedas uhum. e pagou uma pizza por 10 euros que chegou três dias depois à casa da pessoa com criptomoeda. Isto é celebrado como a primeira grande operação em criptomoedas em que as criptomoedas. E <risos> Eu pergunto, mas porquê isto. O dinheiro não fazia isto? Mas há alguma coisa que a criptomoeda faça que o dinheiro não faça melhor? do que a criptomoeda, há uma coisa, que é ser um instrumento de especulação e um instrumento de eterna valorização, que é isso que procuram estes, bem, os investidores mais oportunistas que querem ter lucros, uh, mas também uh, os investidores mais ideológicos que veem nisto um sistema de, de anarquia que vai impedir o Estado de interferir nas relações uh, económicas acontece que a interferência dos estados é uma construção social necessária à própria estabilidade do sistema, não é? No caso de El Salvador o que ele fez foi criar Esqueci uma empresa, aqui. foi criar uma empresa que basicamente a gerir uma empresa privada com capitais públicos que estão a comprar bitcoins aparentemente para uma reserva do próprio Estado mas que pertence à empresa privada e que gera todo o sistema paralelo financeiro. Isto não é uma privatização de recursos públicos a favor de bitcoins? É, é... É perigosíssimo porque nós estamos a dizer que uh, a moeda que, que pode ser criada por entidades privadas que são bancos, mas que apesar de tudo tem uma instituição central que é o Banco Central que de alguma forma garante a sua estabilidade, uhum. e esta é uma aprendizagem de séculos, desde o século XIII ou XIV, que as sociedades perceberam que precisavam de um banco central público ou privado para controlar os sistemas de pagamentos, a estabilidade da moeda, e de repente regredimos não sei quantos séculos, e voltamos a achar que é possível coexistirem várias moedas que são emitidas privadamente e que não têm qualquer tipo de gestão. E tudo porque se acredita na tal tecnologia blockchain, que enfim, eu não quero, também não quero ser cética relativamente a, a coisas que são difíceis, mas há, há hoje em dia muita gente que, que entende que o blockchain é disruptiva, é uma, é uma inovação, mas que inova pouco faça uma base de dados pública, por exemplo, que a blockchain, uhum. no fundo, é isso, é uma forma de armazenar dados publicamente e de validar transações e, portanto, criar cadeias de transações relativamente seguras. Mas o que eu queria dizer é, é o seguinte, um, eu não entendo que a Bitcoin seja uma criptomoeda, eu acho que é um criptoativo, é digital e é um ativo em que se pode investir. Uh, da mesma forma que há moedas digitais ou ativos digitais, que não são cripto, porque não, não utilizam tecnologia blockchain, uh, utilizam outro tipo de tecnologias. Quando nós falamos do Banco Central, já eliminamos uma parte do problema, que é, o Banco Central Europeu neste momento está a falar sobre isso, Sim. que é o Banco Central criar a sua própria moeda. Criptomoeda, Mas moeda porquê? digital. Todas estão a fazer isso, a Reserva é Porque o Banco Central também. entende que. Um, que, que não pode perder o controle da circulação de moeda e da moeda que, que funciona no sistema. E se não criar essa moeda digital e se não entrar nessa onda, uh, entendo que existe o risco de uh, uma boa parte das transações serem feitas através de criptomoedas, que é uma moeda sobre a qual o Banco Central não tem poder e, sobretudo, não tem poder de fiscalização, porque os registros das criptomoedas ficam, ficam, são, teoricamente, públicos, mas, mas o, Encarcerados dentro da blockchain que está. Entre o que é teórico e o que é prática, Sim. não é? são assim tão públicos e, portanto, isto cria uma complexidade e uma opacidade nas relações monetárias que os bancos centrais querem proteger, criando cri moedas digitais. Mas neste caso, repara, estamos a falar do euro digital. É uma moeda que tem um banco central por trás e, portanto, é de facto uma moeda, mas é uma moeda de com características digitais, emitida diretamente pelo Banco Central, que pode chegar, embora o Banco Central não saiba muito bem como é que isto vai, fazer. ninguém sabe, pois, ninguém não, sabe. Mas mas o, o objetivo é servirem de, de base de, de troca fiável entre todas as criptomoedas e o euro digital. não, não sei dizer qual, qual é o qual é o qual é o plano neste momento? Penso que, que o objetivo é que é que as pessoas possam ter diretamente contas no Banco Central. Uh, e, portanto, ah. não ter contas no banco ou uh, okay. escapar aos intermediados, inter intermediários bancários e poder um, ter uma wallet, que é como se chama, uhum. uma conta com... Uh, Dentro de uma blockchain com euro digital. Não sabe se o Banco Central criará uma blockchain ou se utilizará uma que já que já exista, não sabe qual é a tecnologia que vai usar. O que sabemos é que o Banco Central quer criar moedas, uma moeda digital para uh, entrar neste, okay. neste barco. Mas, como digo, é tudo ainda muito desconhecido e tudo muito complexo. Eu acho que, em muitos casos, seria preferível uh, tratar criptoativos como instrumentos meramente especulativos uhum. e proibir os seus usos uh, como qualquer outra forma e, portanto, uhum. em vez de tentar adaptar à permanente liberalização, tentar restringir um pouco uh, a utilização de criptomoedas, porque acho que elas são perigosas para a estabilidade financeira. Uh, mas, enfim, não é esse o caminho que está a ser... Realizado. Falando sobre isso, o CEO da Binance, que é uma das maiores plataformas de, de, de trading de criptomoedas, revelou esta segunda-feira estar um, encantado com Portugal porque, uh, devido à ausência de impostos... É um Paris fiscal. <risos> Portugal é um país fiscal. É, não há um, aliás, há muitos países que são, porque há pouco enquadramento para as criptomoedas ainda, apesar de elas existirem. E aqui há duas coisas que temos que, que ter em conta. A primeira é a criptomoeda como utilização de crime financeiro. A Bitcoin é conhecida e ganha popularidade por ser a moeda utilizada uh, na internet profunda e em sites como o Silk Road, que são sites de, de, de tráfico de negócios ilegais e a Bitcoin é utilizada para isso. Há uma comissão de inquérito que o parlamento inglês fez há pouco tempo, em que os especialistas dessa comissão chegam à conclusão que a criptomoeda é pouco mais do que um instrumento para negócios ilegais. Portanto, existe esta, esta facilidade de lavar dinheiro, de esconder a origem do dinheiro, que é, é muito, muito, muito fácil com as criptomoedas. Deixa-me dar-te um exemplo. Existem uh, no sistema coisas chamadas blenders, uh, que são misturadoras. É um site onde tu pões as tuas criptomoedas, o site mistura com cripto, criptomoedas de outras origens e uh, os, os, todo, todo o cadastro da criptomoeda e aquele rastro da criptomoeda desaparece e, portanto, tu consegues um site para lavar dinheiro uhum. uh, em criptomoedas. E isto existe. Houve um tipo que foi preso nos Estados Unidos há pouco tempo porque criou um destes sites e lavou centenas de milhões de dólares em criptomoedas. Isto é um problema, crime económico. Segundo problema, fuga ao fisco. Há pelo menos dois impostos que tu terias de pagar. Uh, primeiro, imposto sobre mais-valias. Tu ganhas mais-valias em criptomoedas, deverias pagar o imposto uhum. sobre mais-valias em IRS, tal como se uhum. venderes uma ação, uma obrigação. Segundo, uh, a conversão de criptomoedas para escudos, deveria estar sujeita a, a IVA, porque há um IVA sobre essas transações. É. Embora não esteja porque um tribunal europeu, se não estou em erro, tenha considerado que se trata de conversão entre dois câmbios. É, é uma tal conversão como, entre moedas. Tal, tal como se fosse entre, entre Marco e... Então e, temos um presidente judicial de um tribunal a dizer que são moedas. Temos, sim, e isso, isso complica muito a capacidade depois dos Estados poderem puderem taxar eu acho que se esse... eu acho que as instituições europeias e portuguesas não deveriam uh, desistir tão facilmente de combater as, as, as criptomoedas uh, mas mas a verdade é que essa decisão do tribunal entende que não está sujeita a IVA se refere IVA sem imposto acho que é a IVA porque entende que são transações entre moedas mas então o que é que o Banco de Portugal não está a fazer que devia estar a fazer não, o Banco, de Portugal, quer dizer, o Banco de Portugal não, não, não está a fazer nada. O Banco de Portugal tem, tem, tem pouco a ver com a questão das transações. A questão das transações tem que se criar uma lei, uh, aliás o, o Bloco tem isso no, no, no seu programa, criar uma lei para que mais valias com criptomoedas sejam objeto de impostos. Atenção que em Portugal as criptomoedas estão a ser utilizadas, por exemplo, nos vistos gold, para comprar uhum. casas, há várias transações reais que existem com criptomoedas, para além das fortunas milionárias que se fazem na compra e venda de criptomoedas. E, portanto, é preciso criar um enquadramento legal em criptomoedas, isso é um ponto importante. Segundo ponto, a única coisa que o Banco de Portugal neste momento tem de fazer é registar as plataformas de transação de criptomoedas. Por exemplo, eu abro uma plataforma, uma corretora, que faz transação de criptomoedas, eu tenho que me registar no Banco de Portugal. Mas eu registro à entrada e entrada, registro-me à saída, mas não há mais controle nenhum sobre estas operações. E por isso, acho que um registro público das transações em si seria bastante útil para evitar problemas de crime económico. Se eu abro uma conta num banco, se eu abro, uma conta, se eu abro um cofre, se eu reservo um cofre num banco, o meu nome é registado, tenho de ir ao Banco de Portugal, é verificado. Isso não acontece de... Inclisa. Algumas regras. Quando tu te inscreves para ter uma carteira, eu não tenho a certeza, eu já pesquisei alguma coisa sobre isto, mas confesso que também uh, está sempre a mudar. Mas, à partida, há regras mínimas uh, contra branqueamento de capitais e lavagem de dinheiro, que faz com que tu tenhas que te identificar e há procedimentos mínimo, mínimos quando tu abres uma conta e ela é ela é verificada. É claro que depois o que tu fazes com a tua conta, entretanto, ninguém sabe, mas uh, também dizer que é possível abrir uma conta em países que não respeitam essas regras, claro. uh, também conhecidos por offshores, claro. e portanto, aí essas regras são muito mais leves. Depois, para além dessa dessa verificação inicial, há muitas formas de utilizar o sistema, com a criação de várias chaves públicas, com a criação destas, destas blenders ou mixers, uhum. que permitem sempre tornar muito difícil o rastreamento das operações. Em qualquer dos casos, uh, é muito mais difícil do que em moeda corrente por transações bancárias. Se for moeda corrente em, pasta, em malas uhum. de dinheiro, então aí é impossível, não é? por transações bancárias. E os próprios defensores das criptomoedas tiveram posições uh, antagónicas sobre isso, bocadinho contraditórias, que foi primeiro disseram que defendem a criptomoeda porque ela é totalmente anónima uh, e defende a privacidade contra a invasão do Estado, e depois disseram não, não, não. Isto é, tem, todos os registros são públicos e isto até ajuda a combater o crime económico. Bom, das duas, uma. Ou ela é anónima e defende a privacidade contra o monstro Estado, ou então ela é completamente pública e permite uh, o combate ao crime económico. Eu acho que está mais para a segunda do que para a primeira, porque mesmo havendo acesso à chave principal e aos dados, as, as autoridades de investigação têm muita dificuldade em encontrar os mecanismos para aceder à informação pública. É... Paralelamente a todos estes aspectos um pouco absurdos e especulativos, há dezenas de indústrias que, com novas gerações de criptomoedas, deixando para trás Bitcoin e Ethereum, já estão a implementar em larga escala as tecnologias tanto blockchain e novas gerações de blockchain bastante mais eficazes, seja na gestão de mercadorias, redes elétricas, ou que designam como Web3. Um, isto, estas tecnologias vieram para ficar, o hype é justificado ou será simplesmente mais uma vírgula na história de desenvolvimento? Não te sei dizer. Uh, eu percebo mais sobre a ontologia da moeda do que sobre uh, o, o impacto das, das blockchain. Uh, é verdade que existe um grande entusiasmo com esta nova tecnologia, Uh, permite centralizar operações, permite ter operações seguras, permite eliminar intermediários. Acho que essa é que é a grande proposta, eliminar in intermediários, permitindo fazer contratos entre duas pessoas que depois são verificados uh, por protocolos uh, descentralizados. Um, eu desconfio um pouco de quando nós retiramos as instituições que são a base da segurança e da estabilidade social e deixamos uh, as operações individuais não serem intermediadas por instituições uhum. que têm regras que têm regras que normalmente protegem a parte mais fraca, então tenho muita desconfiança relativamente à utilização destas tecnologias. Mas isso é o que nós fazemos delas. Não quer dizer que a tecnologia em si seja má ou errada, uh, e portanto não me sinto capacitada nem qualificada para, para comentar isto. Posso aprender a uma história. Sobre uma das criptomoedas, não sei se não foi a Ethereum, foi uma das, uma das, não, acho que é outra, mas uma das grandes, que foi, porque diz muitas vezes que os blockchain é impossível de violar e, portanto, não existe possibilidade de fraude uhum. uh, na blockchain. E, e que houve uma fraude, há vários casos de fraude em criptomoedas e o programador e criador da criptomoeda o que fez foi. Uh, Fez um fez uma regressão no tempo e, como ele controla a criptomoeda, ele ele pegou no sistema e trouxe o sistema para antes do assalto. Uh, Eliminou parte da cadeia e... Sim, ele um... simplesmente reprogramou o mundo, o seu mundo, a sua criptomoeda, para o um momento antes de ter havido uma fraude. Houve pessoas que se chatearam e disseram que isso não é o princípio, a proposta é a cadeia ser imutável e, e não se poder mexer, e aquele programador não se deu à tentação de alterar o seu próprio mundo. E isto uh, dá-nos uma ideia de, de duas coisas. Por um lado, que o sistema é falível. Uh, e segundo, do poder que têm um, os programadores. O poder que têm quem, de facto, mexe. Com, com, este, com este código e com estes que, programas. Verdade, é a, pro, a própria blockchain só funciona se tu tiveres diversidade de, uh, atores. de, de atores que, que, que, verificam, as que verificam as transações. A concentração de, desses... desses de, dos mineiros, dos miners, seja o que for que nós queiramos chamar, a concentração de, de, das entidades que podem fazer mineração e que podem controlar a blockchain é de tal forma que hoje em dia se pode questionar se uh, a blockchain é de facto independente. E há artigos sobre isso, porque acho que passando um determinado limite deixa de se poder garantir a independência da blockchain e a inviolabilidade da blockchain. E o único argumento que as pessoas têm para isto é isso nunca vai acontecer porque quem está a minerar sabe que se passar, esse, se passar esse limite deixa de haver confiança no sistema. Então, estamos dependentes do bom senso, das poucas entidades que neste momento controlam a blockchain, que é suposto ser um elemento descentralizado e livre. Não é. Obrigado.